Diz não ao racismo. Diz não ao racismo. O Zé estava na escola a comer o seu lanche, quando o seu colega Mário apareceu e lhe tirou uma foto. O Mário alterou a fotografia, colocando-lhe chifres e um bigode. Publicou a fotografia no Instagram com a frase não serve para nada, preto. Os outros colegas da turma viram a foto e a frase. Ficaram surpreendidos e não gostaram do que viram. O José ficou muito triste e não apareceu na escola no dia seguinte. Os colegas chamaram a atenção do Mário para o sofrimento que estava a provocar ao José. O Mário reconheceu um erro que cometeu e enviou uma mensagem pública a pedir desculpa ao Zé. Este aceitou o pedido de desculpas e no dia seguinte regressou à escola com um sorriso no rosto. <música>